Cê sabe que agora eu dou um corte Chegando bem feroz pra matar esse fiote É lá de sumaré, mas vai voltar de ré você sabe mesmo, mano, que não vai dar migué você tá bravo, tá agora como um dos melhores alunos As lições não vem momentos oportunos Então agora, mano, você vai ser infeliz Vou te deixar morto aqui nesse chão de giz Tipo assim, agora é tipo referência Porque sinceramente tá em precabeça Só que... Agora eu chego aqui pra te matar Eu sei que você tem pra responder, eu quero ver raciocinar Vamos ver o raciocininho da nossa segundo a nossa Vem família, vem, vem, vem Vem vem uh, uh, uh, uh, uh, uh. E sua é crítica E é por isso que uma fita eu vou ter que te explicar. Você falou que eu sou um dos melhores alunos. Você tá me apresentando o liceu, eu te ensinando o que é a metafísica. Então pega, chama lá o Aristóteles ou quem você quiser. Pois eu tenho vocabulário. O foda é que sumaré, mano, nunca foi ré. Você é um livro humano, me chame aqui de eu sei cada página que você fala Eu sei cada folha rasgada Eu sei cada folha escrita Eu sei que cada verso, mano, eu avistei Entendido e mostrei que quando nós cima Nós é sempre a mesma fita oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uau, iau, iau, uau. Uau, iau, iau. Tá aí um filme, uma negra e umas crianças nos braços Da nove na central acabando com esse cabaço Tá aí um filme, eu conquistando meu espaço Tá aí um filme, cê nunca faz o que eu faço E essa é a nossa diferença em questionamento ou questão Meu freestyle mano, é a própria conclusão É é por isso mano, uma fita vou te explicar Eu sou aquela resposta que você nunca vai achar Uma coisa tão idealizada, tipo a Utopia, mas infelizmente esse cara aqui só pia Não sei se você tem de mal e você sai até os poros Eu falei até de utopia Eu me transformo em Tomas Moros Nossa. Vem geral Vem geral Vem, vem. vem. vem. vem. vem. Você é sumário, meu camarada Agora eu vou te mostrando aqui, dando aula na improvisada Você não entendeu uma parada Você julga o um livro pela casa Ainda não viveu nada, cê entendeu? Falou até filosofia, agora quis falar esperante e esse cria Só que cê sabe mano que aqui eu até insisto Você ser ao contrário, penso logo desisto, entendeu? Agora é tipo assim que eu dou a aula Por isso, seu cerebelo que tá numa jaula Porque a rima é hemenêutica Tô tipo Sócrates e mano exercitando a maiêutica Pois, cê sabe quem diria, exercitando a maiêutica Você fala que vai ganhar de mim, não passa de ironia Uh! Barulho pra batalha! Uh! Uh! Uh! Uh! Vai tirar. Liga na voz, muito barulho! Uh! A noite é mais escura perto do amanhecer, Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A noite é mais escura perto do amanhecer, Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, ei. Agora cê bota no currículo, porque infelizmente tá no cubículo. Porque você sai fora aqui desse ciclo. Eu sou o Aristóteles, Alexandre, meu discípulo. Só que você ainda não aprendeu a lição. Porque cê sabe que sua luta é em vão. Porque agora, mano, eu sigo aqui desenvolvendo. Pique Alexandre grande, só que com talento bem pequeno. Não é pequeno, da tá nova é que Mano, pra você hoje dou brinde Você, mano, não é o meu discípulo Eu só respeito quem que é meu predecessor Da nova espírito de david Não sei se você pega, mano, Leonardo Eu faço o um freestyle, por isso que eu sou sincero Foda é que eu falo o que eu quero. Esse é o um Mika, não é Miguel te ensino que é amarelo. Amarelo, agora o Mica chega e visa. Porque cê tá ligado, a ideia que prioriza. Você sabe por que eu Mica chega e visa. É Leonardo, pra me ganhar, cê deve tá mona na brisa. É, não tô mona brisa, você que é besta da tá 20, era Boy, Eu escrevi a mona crespa. Não sei se você pega, cê papo de mona lisa, Vai ganhar o da nove, cê morre nas suas brisas. Mona Crespa, cê sabe que agora eu já ataco. Por isso é desse jeito, eu chego e me destaco Porque cê tá ligado, agora eu vou falar e resolver O pente garfo é diferente, não é pente revolver Não tem revólver, tente resolver E somente com rima cê vai prevalecer E essa é a diferença, mano, aqui na improvisada Eu sempre tô com o mic, minha rima tá armada